O que o vídeo de hoje é um pouco excepcional é aquelas coisas que a gente faz ao fim da vida Na verdade eu queria fazer ele há uns 200 mil anos As pessoas que são próximas de mim falam Eu quero fazer um vídeo fritando coisas Minha meta Ai Kim, mas qual a utilidade desse vídeo? Nenhuma! É por questão de curiosidade Eu não sei vocês, mas eu sempre quis saber Como é que algumas coisas reagiriam se eu fritasse elas Por isso eu já quero deixar bem claro Que nesse vídeo eu não tô ensinando nada Não é! você reproduzir nada do que eu tô mostrando aqui na sua casa. É apenas para quesito de curiosidade. Se você tinha curiosidade, você tá vendo nesse vídeo, não tem que fazer em casa. É muito perigoso você sair fritando as coisas, tem muito risco, você pode se queimar, pode botar fogo na casa, menina, não faz isso. Já deu pra entender, né? Eu espero que vocês gostem de vídeos assim aqui no canal, vídeos que não necessariamente estão ensinando coisas, mas vídeos tipo experimentos científicos malucos daqui. Se você gosta de vídeos assim e quer mais vídeos Cortando coisas no meio, botando coisa no micro-ondas Congelando coisa, Um beijo. Clique em gostei aqui embaixo Esse vídeo aí especial me dá muito prazer de fazer, sério Ele chegando em 100 mil curtidas Eu faço um próximo vídeo desses fazendo as coisas que vocês pediram no comentário Se você acabou de chegar nesse canal, seja muito bem-vindo Pega da um vida obra, peraí, Não tem pista, dar um E se inscreve aqui no canal Ah, me segue nas redes sociais também porque todo dia quando eu não tô aqui Eu sempre estou postando lá, estou fazendo live no Instagram Twitter, inclusive Estou sorteando o iPhone 7 Plus No meu Instagram, quer saber como participar? Todas as informações estão aqui embaixo no box de informação lá, lá, lá. Chega de blá blá blá Logo dessa Vamos começar a fritação A primeira coisa que eu vou Fritar, entre aspas, vai ser um pouco de Fanta, por quê? Porque Eu não sei, eu acho que ninguém nunca quis Fritar uma Fanta, até porque ela é infritável, mas beleza Eu não fazia ideia do que ia acontecer Eu acho que você também não deve saber, por isso eu coloquei No fogo e... Tcharam! Ele ficou Tipo, parecendo um foguinho de artifício, entendeu? Vocês não estão entendendo, ficou muito legal Fica piscandinho, tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui Olha só! Ai! Parecendo novo, só que não, né? Menos na hora que começou a ferver Que aí já perdeu toda a graça, porque ele começou ferver de verdade, começou a formar umas bolhas estranhas. Eu, eu ia esperar evaporar, mas não esperei. Formou umas bolhas estranhas e aí eu parei. Bom, e assim que ficou nosso chá de Fanta. Servidos! Resolvi fritar duas esponjas de lavar louça, cada uma de um lado Confesso pra vocês que eu achei que não ia acontecer nada, entendeu? Que elas simplesmente iam ficar ali Até eu, eu resolvi sair do, de lá, deixei a câmera ligada, deixei fritando E fui pro quarto de TV, a hora que eu voltei A mágica tinha acontecido, as esponjas estavam parecendo uma folha Finíssimas E a casa inteira estava virada de fumaça Tipo, você não conseguia andar, Estava morrendo lá dentro Era um breu, parecia que tinha uma neblina na cozinha Quase matei a Bruna, coitadinha Bom, e esse foi o resultado da esponja, né? Fininho, a parte que ficou virada com o roxinho, que é a parte mais macia da esponja, sumiu completamente. Como a outra tava virada pra cima, ela não sumiu. E aí, na hora de desmanchar, ela tava totalmente porosa, assim. Você pegava com a mão, ela já começava a virar pozinhos e desmanchar na sua mão. Olha só essa parte douradíssima, gente. Vontade de comer, né? Não. Música Resolvi fritar alguns tubes, porque são a alegria da galera minha vibe do momento é encher a cara disso daí E eu falei, vamos ver o que acontece, né? Porque é tão apetitoso ah, Só que daí ele começou a fritar E começou a fritar e começou a sair um negócio preto, eu acho que era o açúcar, sei lá, sei lá o que tava acontecendo ali. Começou a amolecer, parecia uma minhoca. Aí eu dei uma viradinha, né? Pra ficar os dois lados legais, bacana. Começou a virar um bicho extremamente preto. E. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. <risos> Você teria coragem de comer isso daí? Ficou um negócio muito sinistro. Vocês não têm noção. Olha só, parece cérebro de zumbi. Sei lá o que, que é isso. Aquelas, aqueles negócios de The Walking Dead. Sei lá o que, que é isso. Mas me deu um medinho. E tchauzinho pra essa panela, né? Porque que nunca mais saiu isso daí. E então vamos continuar fritando em outra panela. E... O item que eu vou fritar vai ser um iogurte que já estava fora da geladeira umas duas semanas vencido, se estufado, nojento. Eu falei, bom, já que eu não vou comer, né? Vamos fritar e ver o que acontece. E eu coloquei ele com alumínio virado para baixo. E. e, e, e, e, e, e, e... Ele deu uma estufadinha aí Explodiu Vamos ver ele, câmera lenta. Que coisa mais linda Que coisa mais linda de Deus E começou a ferver loucamente E continuou fervendo loucamente Fervendo loucamente Fervendo loucamente E eu falei Ah, não, vai te lascar E eu peguei e virei Com o plástico de ponta cabeça, né? Pra ver se alguma coisa mais interessante acontecia E aconteceu Tipo, o plástico inteiro derreteu Eu achei que eu ia virar E ia ter sumido Mas não, ó Ele continuou inteirinho ali, ó Só que ele diminuiu Gente, muito legal ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. ho, ho, ho. ho, ho, ho. Experiência da vida e Resolvi fitar fósforos porque eu queria saber se eles acendiam ou se eles explodiriam na minha cozinha Eu já tava com o extintor na mão, né? Voltando a repetir, não tentem nada, nada, nada, nada, nada disso em casa É por isso que eu tô mostrando pra vocês, pra vocês não fazerem em casa Que é muito perigoso, entenderam? E aí ele começou a esquentar pelo canto, começou a acender o cantinho e foi indo pro meio Não teve uma grande explosão como eu achei que teria Mas ficou bem legal, coisa mais linda De novo quase morremos com a fumaça, mas tudo bem, estamos aqui para contar essa história Querem saber quando eu vou gravar esse vídeo de novo? Nunca mais, então já aproveita Aproveita já dá joinha aqui porque, gente, tá coisa na cozinha não vai rolar não. Deus o livre. Até agora tá cheirando fumaça aqui em casa. Ele foi assando, torrando todos os fósforos até eles virarem 100% cinza e o fogo apagou sozinho. Pois é. E tudo que sobrou foram esses macarrõezinhos de fósforo. Olha que coisa bonitinha. Dá até vontade de comer. É porque eu não almocei ainda, tô morrendo de fome. Então tudo que eu tô olhando aqui, por mais bizarro que seja, tá me dando vontade de comer. Mas beleza, né? Não vem ao caso. Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Gigi Ser é um clássico. As pessoas derretem com secador, no micro-ondas, em banho-maria, em várias coisas. E eu queria saber como é que ele se comportava em uma frigideira. E lá fomos nós. Dos itens que eu fritei, esse foi o mais rápido. Foi muito rápido mesmo. Ele derreteu 100% e ficou coisa mais linda. Só que daí acabou a coisa linda e virou um negócio. Negociado. Sei lá. Começou a ficar feio, formou uma crosta branca em cima. Misturou outras cores demais. Ai, ah, hoje quer ficar tipo um arco-íris. Fiquei decepcionada, mas surpresa. Empresa, né? Mesmo tendo desligado o fogo, os negocinhos continuaram dançando e se misturando. E aí ficou esse negócio aí, né? Duro! Igual um dia de cera. Eu achei que embaixo ia estar tá mais bonitinho, mais colorido, mas até que nem tanto, né? Continuou feinho. Mas beleza, tudo bem. O importante é que saiu da minha panela. Ora, não menos importante, eu vou fritar essas orbis. se elas pararem de pular pra fora da minha panela e ficarem aí pra serem fritadas, coisa, se fosse eu no lugar delas, ia ficar na panela sendo fritada Por que, que elas ficam pulando pra fora <risos> que engraçadinha daqui bom, eu achei que o ia ser a coisa mais incrível do mundo, e assim, cada orbis ia diferente, tem umas que ficaram dura e opaca, outras começaram a trincar aí tem uma que dava uma puladinha ali e demorou muito meu Deus do céu aí eu não aguentei, dei uma misturadinha com o garfo e Cara, eu só te dando na panela e foi só isso que aconteceu Talvez então, ficou colorido, né? Ficou bonitinho, né? Um beijo!